piano plays softly Estamos chegando no, no final do ano litúrgico Esse é o trigésimo terceiro domingo do tempo comum E vocês se lembram que Jesus começou saindo da Galiléia e vindo para Jerusalém E a última parada dele foi em Jericó, onde ele comeu na casa daquele homem rico, do Zaqueu, e aí começou a subir, ele e muita gente que vinha com ele, subir para Jerusalém, Então o evangelho de hoje começa dizendo que chegando em Jerusalém, aquela turma toda que veio com Jesus estava de boca aberta, né? era muito camponês lá da Galiléia, a gente diria assim caipira da roça, e quando viu aquele baita templo, com aquelas pedras bem talhadas, reluzindo no sol, ficou de queixo caído. E começaram a dizer, que beleza! E Jesus, né? que no Evangelho, no outro evangelho, disse que ele chegou, viu Jerusalém e chorou sobre aquela cidade, né? dizendo que ela. Incapaz de reconhecer aquele que vinha trazer a salvação E Jesus diz para eles né? Olha, esse templo não vale nada Deus não mora né? O templo tinha virado um lugar do comércio né? Vendia o espaço para colocar boi, cabra, ovelha, pombinho Campista, porque vinha gente do mundo inteiro. Né? Então tinha o banco, tinha o comércio, e Jesus falou, né? saia todo mundo daqui que vocês fizeram da casa de Deus um covil de ladrões. E também o templo significava poder político junto com o poder religioso. 46 anos. Herodes gastou para fazer aquele tempo explorando o povo, né? arrancando o tributo do povo. Então, esse conluio do templo com o dinheiro, com o poder, Jesus diz, essa não é a religião de Deus. Se fizer fizeram é da casa de Deus, um covil de ladrões. Né? E a gente está vendo isso de novo. Né? De repente, poder tomando de assalto o púlpito, nas né? igrejas, trocando por dinheiro. Isso não é a religião de Jesus Cristo E ele diz, olha, não vai ficar pedra sobre pedra Tudo isso vai ser destruído E Jesus anuncia tempos difíceis Ele diz, olha, vai chegar um tempo Que dentro da família O irmão vai brigar com o irmão O filho vai brigar com o pai e com a mãe Vão até entregar a vocês e diz assim, vai também a natureza, vai ter terremoto, epidemia, tufão Tudo de ruim e vem gente dizendo né? Olha, o Cristo está chegando, vem aqui, vai ter porção de Messias E ele diz, não se iludam, não sejam ingênuos Não tem que ir atrás de ninguém né? Deus não está aí, onde é que Deus está? Jesus diz, olha, derruba esse templo e ele falava do templo do seu corpo. O lugar da habitação de Deus é a humanidade de Jesus. É a nossa humanidade, é a humanidade do pobre. O templo era lugar da exclusão. O estrangeiro não podia entrar, ficava de fora. As mulheres tinham pátio e não podiam ir para frente. Depois tinha o pátio dos homens, eles não podiam ir no pátio dos sacerdotes, e o santo dos santos, só o sumo sacerdote. A casa de Deus não é a casa da exclusão. Isso a gente tem que dizer com todas as palavras. A casa de Deus não é o lugar de eu dizer, você é meu inimigo, você fica de fora. Então qualquer pregação que prega o ódio, a exclusão, a violência. A gente acabou de ter eleições, de repente tem gente na porta de quartel dizendo, então um golpe militar. As pessoas estão completamente perdidas. Isso não vem de Deus, né? a gente tem que dizer. E esse domingo, o Papa Francisco diz, o último domingo antes do domingo final do Cristo Rei, é o domingo dos pobres, porque eles estão no centro do coração de Deus. Né? E nós vamos levar uma grande surpresa Não, eu sou muito piedoso, eu rezei no templo, na igreja, na missa E Deus vai dizer, eu tive fome e você me deu de comer Eu estava nu, você me vestiu Eu era estrangeiro, você me recebeu E a gente vai dizer, mas quando foi isso? Não, cada vez que vocês fizeram ao menor dos meus irmãos Foi a mim que vocês fizeram então terminando o ano, que a gente acolha Deus que mora no coração dos pobres e vamos praticar a solidariedade, a compaixão e a acolhida uns dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.